bom então agora a gente chega ao conceito de energia cinética né e relaciona o trabalho essa grandeza nova física que a gente que a gente definiu a essa outra grandeza física que a gente vai definir agora e a gente vai ver que né é, essas duas estão o trabalho de uma força e a energia cinética de um corpo vão estar tá relacionados entre si Vamos partir da definição do trabalho de uma força, que é o produto escalar do vetor força vezes o vetor deslocamento. Okay? Se, pra, se eu considero a força resultante como a força que está sendo aplicada sobre um corpo, tá, eu posso escrever, então, meu trabalho como massa do corpo vezes a aceleração, que ele ganha escalar vetor deslocamento infinitesimal. Isso daqui, né? o, o, o produto escalar do vetor aceleração com o vetor é, deslocamento infinitesimal vai me dar o que? A componente de aceleração na direção do movimento. Ou seja, né? a índice S subscrito S, vezes DS, onde DS é o deslocamento infinitesimal e AS é a componente de força na direção do deslocamento, ou seja, é né, só a projeção do meu vetor aceleração sobre o, o meu vetor deslocamento. Se agora, então, escrever a componente de aceleração na direção do deslocamento como dv dt, eu posso sempre pegar dv dt e considerar que v é uma função da posição que por sua vez é a função do tempo como assim por exemplo lembra, lembra como, é que eu, como é que eu posso falar falar isso basicamente eu posso encarar a velocidade como uma função do tempo ou seja dizer que a cada instante de tempo o meu corpo tem uma certa velocidade mas ao mesmo tempo por outro lado o meu corpo a cada instante de tempo, ele também tem uma posição que ela mesma é função do tempo. Portanto, eu posso, em princípio, sempre dizer, olha, se eu der a velocidade em função da posição, eu sabendo a posição em função do tempo, eu sei quanto é a velocidade em função do tempo. Ok? E é isso que eu vou fazer. Vou considerar que V é uma função de x, que por sua vez é uma função de t, e considerar a regra da cadeia, então, né, uh, para velocidade. Como v é uma função de, da, do, do deslocamento, que por sua vez é uma função do tempo, eu posso pegar dv dt e escrever como dv ds, derivada da velocidade em função do deslocamento, vezes a derivada do deslocamento em função do tempo. E agora eu, eu mudo, essas duas, mudo a ordem dessas duas derivadas, agora né? são duas derivadas uh, separadas entre si, não tem problema de eu mudar a ordem. Essa derivada aqui é simplesmente quem? A componente de velocidade na direção do deslocamento. Né? Por exemplo, vx, vy, vz, ok? E quem que é esse, essa derivada aqui? Né? Na verdade, quem que é esse termo aqui todo? Isso daqui nada mais é do que a diferencial de V. Né? Então, eu escrevo isso daqui como a diferencial de V e fico com uma integral que agora está só em função da velocidade. Nota que aqui antes eu tinha uma coisa meio estranha, né? tinha uma derivada de velocidade em relação ao tempo, mas a diferencial... A, a variável de integração era deslocamento, e, e meio complicado. Agora eu tenho uma integral que é simples de fazer. Quem que é a integra essa integral aqui? Olha, eu vou integrar essa... essa, essa vou, vou fazer essa integração, né? Supondo que uh, na posição inicial meu corpo tem uma velocidade inicial, que eu sei quanto é que é, eu posso descobrir, e que na posição final ele tem uma velocidade Vf. Integral, essa integral aqui, né, fica meio de mv ao quadrado, integrado entre Vs, entre Vi e Vs, e agora esse cara aqui fica meio de mv ao quadrado F menos meio de mv ao quadrado I. O okay? que, que é isso daqui? Isso daqui é a energia cinética inicial do meu corpo. Fina, desculpa, a energia cinética final do meu corpo. Isso daqui é a energia cinética inicial do meu corpo. Tá? Ou seja, essa grandeza, meio de mv quadrado, é o que a gente chama de energia cinética do meu corpo. Tá? É, e a gente denota essa energia por K. Em alguns livros vocês vão ver essa, a energia cinética denotada por T maiúsculo, mas você pode acabar confundindo isso com, com uh, tempo, período de uma oscilação, então é preferível né, a gente ficar no K, no K mesmo. Tá? É, nota que, apesar de V ser um vetor, V é um vetor, tá certo? a velocidade tem um caráter vetorial, essa quantia aqui é escalar. Você sempre pode escrever V ao quadrado como V escalar V. Né? Isso aqui é a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado, vezes raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais v ao quadrado, que é justamente quem? Né? O módulo de V ao quadrado. Tá? Então posso, eu então, posso escrever o meu trabalho como energia cinética final menos energia cinética inicial e esse termo aqui não é nada mais nada menos do que a variação que o meu corpo sofreu na energia cinética dele. Ou seja, o trabalho de uma força, está certo? É tal, o trabalho na verdade da força resultante agindo sobre um corpo, né? é igual a variação vai resultar numa variação de energia cinética para esse corpo, tá? Se vamos olhar aqui esse camarada, né? Se esse cara, se a velocidade final for maior do que a velocidade inicial, né, o meu corpo ganhou velocidade, ganhou energia cinética e o trabalho é positivo, ou seja, trabalho positivo, faz com que a energia cinética do corpo aumente. Por outro lado, se a velocidade final for menor do que a velocidade inicial, o trabalho vai ser negativo. Ou seja, né? trabalho negativo significa que eu estou tirando velocidade do meu corpo. Ok? Ponto super importante a respeito do Teorema Trabalho e Energia Cinética, super importante, você só pode aplicar o Teorema Trabalho e Energia Cinética para o trabalho da força resultante, você não pode aplicar W igual a ΔK para o trabalho de cada uma das forças, tá certo? você ou, você, quando você for resolver qualquer problema de trabalho usando o teorema trabalho-energia cinética, você tem só duas possibilidades. Ou você usa diretamente a força resultante na definição de trabalho, né, que é a integral de F escalar ds, para calcular o trabalho. Ou então você calcula o trabalho de cada uma das forças individualmente, né? trabalho, por exemplo, da força gravitacional, trabalho da força é, que uma mão exerce sobre o objeto, okay? a fim de que ele não caia. Okay? E no final você soma todos esses trabalhos e esse vai ser o trabalho total que vai resultar em variação de energia cinética. Tá? Então, no próximo, no próximo vídeo, no próximo, trabalho, no próximo vídeo, a gente vai fazer algumas considerações né, sobre a relação entre força e trabalho e energia cinética.